Salve, pessoal! Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar do começo da editora e da última publicação da editora Comic Zone, que a gente fez até agora, né? A última não vai acabar, beleza? A última só porque é a última edição que a gente publicou agora, certo? E eu vou falar de Michel Rabagriati, tá ligado? Quadrinho importantíssimo lá do Canadá que o, o senhor Tiago Ferreira, meu sócio na editora, falou desde o começo que a gente começou a conversar há um pouquinho mais de dois anos atrás, que a editora já completou dois anos, ele me apresentou esse autor aqui e falou compre essa edição, né? E aí eu entrei lá no mercado gringo e comprei essa edição aqui, ó. The Song of Holland, tá ligado? Essa edição traz o trabalho do Charra Bagliati que é um autor, tá ligado? Que até então eu não conhecia. Então, olha só, além de ter uma editora de quadrinhos, uma editora de livros, aí a Ser o Povo, a gente ainda consegue ter acesso a aprender muito, tá ligado? E com essa edição aqui, Veio a preparação para a gente lançar a nossa primeira HQ, rapaz, certo? Com muito orgulho a gente lançou a Canção de Roland. Quem acompanha nosso trabalho sabe aí. Uma edição que a gente fez esse Stop the Touch aqui, ó. Ó, esse toque aveludado. Teve cuidado de ir atrás, não ter informação que a gente queria uma coleção. Já pensava na coleção, na primeira edição, hein? A gente pensava na coleção que fosse mais clean, mais limpa, né? Nessa parte. Então, olha essas guardas aqui, ó, desde o começo. A gente se preocupou em fazer umas guardas muito diferentes, tanto no começo do livro, como no final. As guardas também contam uma história. Inclusive, essas guardas são desenhos exclusivos do Michel, que ele fez pra gente, né, pra essa edição brasileira. Foi uma edição que a gente lutou muito pra vender, primeira edição da editora. Pensa, ah, por tanto que eu carreguei esse peso aqui, ó, eu carreguei muito esse peso, tá ligado? Esse quadrinho a gente levava pra sempre para pra baixo, que é o começo ali da editora, né? Eu ainda estava sozinho, lá no escritório, na parte de cima, trabalhando tudo sozinho. Eu contratei vários meninos ali para ajudar durante, depois da segunda edição, né, do segundo livro, né, o Eternal. mas no começo eu fui sozinho mesmo, foi bem, bem difícil ali. E os meninos também foram mudando, né, porque assim, a gente achava os meninos legal, mas que não tinha interesse no mercado editorial, até a hora que a gente achou. Né, vai andando, andando, eu chamo um menino de 50 e poucos anos, que foi o Fernando, tá ligado? Olha só, né, que foi o nosso primeiro funcionário e nosso primeiro parceiro. Esse quadrinho aqui, ele conta a história, a canção de Roland, né? Ele conta a história principal desse personagem aqui, que dentro da família descobre uma doença, e aí a família toda tá em volta ali, conta o dia a dia da família. Uma coisa bem legal que a gente queria, estar tá publicando um quadrinho bem humano, bem importante. Quem leu esse quadrinho aqui depois comentou, fez vídeos, né? Um quadrinho que até hoje ele é comentado, ó oh, Fez, acabei de mandar a canção de Roland pro meu pai, é, acabei de mandar pra minha mãe, ó, comprei mais um exemplar. É. A minha família também quando pegou esse quadrinho falou Nossa, esse é o tipo de editora editor que vocês vão fazer Então eu tô dentro é. E agora a gente acabou de lançar Pou em Casa Mais uma obra do Rabagliati né Mais uma obra desse autor importantíssimo Que tem entrevista dele no canal do Tiago Então entrem lá no canal zone E procurem a entrevista desse autor Que o Tiago fez, o Tiago foi lá na casa do cara O Tiago é foda Tá e, ó, continua aqui ó, a mesma ideia do projeto, o mesmo soft touch. Então, são duas edições, né, tá, ó? Perfeitas aqui, ó, na lombadinha, um para quem gosta, ó, perfeitas. E a gente pretende continuar esse trabalho, porque, é claro, né, edição que a, os livros que abençoaram a editora Comic Zone, né, é o começo da editora, então tem esse carinho com esse autor, tá uma, uma felicidade publicar. O Pou em Casa, que é... É, agora a nossa, o segundo tomo né, da coleção, ele é um quadrinho também que até um cara comentou comigo na internet, porra, toda vez que eu vou ler um quadrinho desse cara, tem alguém que morre? Eu falei mano, a maioria dos quadrinhos morre 200 pessoas no HQ, aqui ainda no outro quadrinho, né, mano? Nem morre, o, a, a família do cara tá doente o, o quadrinho inteiro ele passa com esse problema, né? Então é outra questão, muitas vezes a pessoa tá vendo a questão da morte e o quadrinho não aborda a questão da morte em si, né, mano? É outra relação. E nesse quadrinho aqui, o interessante é que você tem um suspiro, tá ligado? O, o Michel, ele dá pra você um suspiro desde o começo do quadrinho, tá ligado? Que tem essas, paisa essas passagens aqui, ó, que são passagens que eu comecei a retomar, né? Antes do quadrinho começar, rapa, vem esse momento aqui, né? É um momento muito enigmático, depois tem essa árvore que aparece, metade corrompida e metade ainda verde, né? E aí começa, assim, a vida do cara, Cara no mercado, né? Que é baseado no autor, né? O autor fez a vida dele ali nos quadrinhos também. E é incrível, rapaz. É incrível como o Michel, a cada quadrinho, ele vai evoluindo mais na narrativa. Tanto que é um quadrinho arte, um quadrinho que eu, como, é porque eu chamo de quadrinho arte, que eu, é um quadrinho que eu não fico depois vendo mais como quadrinho de ler. Eu fico retomando como um livro de arte, né? Eu fico voltando e vendo as primeiras imagens, o que que ele quis causar, aquele interlúdio. De uma passagem para outra, o branco, o detalhinho da árvore embaixo, né? O pássaro ali na pedra. Por que, que aquele pássaro ficou tantos momentos na pedra e depois sumiu? Rapa, é incrível a leitura desse quadrinho aqui, tá ligado? É uma felicidade conhecer um autor que tem essa, esse time, tá ligado? Que você lê o quadrinho com a pausa, que você lê o quadrinho é, respirando mesmo. Porque tem quadrinho que ah, você tá lendo, você fala, meu, é, é a milhão, terminei, meia hora depois eu já... Não lembro mais da HQ, da hora, entretenimento, também outra fita. Mas aqui não, Rafa. Aqui realmente tem um toque de humanidade a mais, tá ligado? Trabalhar esse autor tem sido essa alegria por isso, né? A gente tá muito feliz. Além do traço do cara que a gente gosta muito, né? Que é uma coisa muito importante também na narração na da HQ, né? O traço mas tem aquele momento, né, do vizinho, ele vai lá, ele quer trocar a lembrança, o cara fala, não, eu não quero trocar, eu não quero pertencer a, a essa amizade, né, pra não, o cara não, é muito invasivo também, o cara na, na relação com ele, então assim, eu queria falar um pouquinho desses quadrinhos, porque eu acho que se você não conhece o trabalho da Comics -Con, não conhece o nosso trabalho ainda, ou você não lê quadrinhos, de repente você acompanha o canal aqui e fala, é, sou do rap, mano, eu sou de outra fita, eu sou do rap e não leio hq. sou do rock e não leio hq. Ou, oh, tô nesse quadrinho aqui, nesse quadrinho, nesse canal pela política, quando você comenta de política, de comunidade. Então, eu vou deixar essa dica pra vocês, desses dois quadrinhos aí da nossa editora, tá ligado? Tem nas Comic Shop, você pode passar numa livraria na Comic Shop e procurar, ou se não, você compra aí nos links das lojas de quadrinhos também, que várias lojas de quadrinhos têm sites importantes, tá bom? E você pode ter acesso... A essa obra A gente vai continuar essa coleção da editora A gente pretende continuar Porque é um autor que a gente acha muito importante tá ligado É um tipo de narrativa que a gente gosta muito Que tem a ver com o catálogo da Comic Zone Tem a ver com o que a gente vem construindo Nesses dois anos Mais de dois anos, né? Do que a gente vem construindo de catálogo São quase 30 HQs lançadas E todas elas, de alguma forma Elas conversam dentro do catálogo A gente tem essa preocupação, tá? Então, lançar o Michel Rabagriati ter lançado ele no começo da editora, segurar um autor né, que o Brasil não conhecia, que as pessoas não tinham acesso, né, um autor bem desconhecido, uma outra pessoa conhecia, já que são descoladas dos quadrinhos e elas iam atrás né, das publicações importadas. Mas fechar com esse autor, conseguir lançar ele, Fora do mainstream, né? Um cara que ganhou vários prêmios importantes, mas fora do mainstream aqui do Brasil. E, e fazer ele vender do jeito que a gente conseguiu fazer vender. Conseguir publicar as, os outros livros dele. Tá ligado? Então isso é de muita... É de muita honra pra gente, tá ligado? Poder trabalhar um autor que tá fora da curva dos super-heróis, tá fora da curva da mesmice, muitas vezes, né? Porque também eu sou fã de super-heróis, tá aqui, ó, DC, tem o, o tatuagem de tudo que é jeito de super-heróis, gosto muito. Mas a gente também precisa dessa diversidade na leitura, né, rapaz? A gente precisa buscar essa bibliodiversidade na leitura, até pra gente crescer como ser humano, né? Pra gente acender aí na cultura de forma geral, né, poder comentar tal autor eu gosto, tal eu não gosto e eu lembro quando eu recebi os quadrinhos da DV, quando eu ia na livraria e conseguia comprar um quadrinho da DV, né agora os quadrinhos da Veneta, sempre foram diferenciados, né, então a gente também quer é, arriscar nisso, quer trazer autores que fala, nossa, os caras saíram da zona de conforto mano, os caras vieram no, lançando um quadrinho até do autor que às vezes é conhecido no Brasil, mas que é fora da curva tá ligado, e com o acabamento que a gente sempre se preocupa, né mano um detalhe, aquele quadrinho que você vai pôr na sua coleção e não vai jamais tirar da sua coleção, tá bom? Então, eu quero deixar aqui recomendado o Rabagliati, tá ligado? Um autor que realmente me espantou, que me traz um carinho, quando eu termino de ler, eu fico assim encantado, né? Aqui tem um momento de palestra na escola, que tem muito a ver com o meu trabalho, muito, muito a ver, mano, tá ligado? Ele vai pra periferia, ele vai até reclamando, pô, vou pra periferia. E aí quando chega lá, é, tem aquela coisa da desorganização das escolas, o professor nos falou da obra dele, tá ligado? Eu me diverti muito, porque o Ravagliatti tem isso também. É um quadrinho familiar, de vida própria, é uma biografia, mas ao mesmo tempo tem um senso de humor, que quando vem o senso de humor, você estoura, mano. Quando vem a piada, quando vem a preparação da piada que ele traz, páginas antes, você fala, mano, não acredito que esse cara vai falar isso. E aí, pá, o negócio destoa. Tem outro momento também, que ele tá no metrô, que todo mundo tá no celular e essa coisa que a gente mais velha, os boomers aí, né, tem de ficar falando, pô, tá todo mundo no celular. Ele tem isso também, ele pira no metrô, pá, e depois tem uma, uma virada de página, né, você vai perceber no quadrinho. Então eu gosto muito desses momentos, são momentos assim, que, que, onde ele exerce, realmente, ele te tira ali do, do, do marasmo que ele te colocou na história, que ele te coloca no marasmo, no dia a dia, vai no mercado, tal, tal, e daqui a pouco ele bumf, e aí ele te volta de novo pra rotina sabe? Muito bom, tá bom? Então a indicação aí que eu deixo, é sempre bom falar de livros, de, de, de coisas culturais aí com vocês, que é, que é o mote aqui do canal principal, e tamo junto, rapaz, se inscreve, compartilha o vídeo, manda pra alguém que gosta de quadrinhos, pra alguém que ainda não, não leu, que não quer ler, fala, mano, vou te mandar um vídeo legal sobre leitura, e tamo junto, até o próximo vídeo.